super tranquilo, é um polichinelo modificado, vou ficar assim para vocês poderem visualizar, mãozinha à frente, abriu o braço, coloca a perna atrás, voltou, sem perder o equilíbrio, abriu, voltou, abriu, olha só, preste atenção nisso daqui, vou fazer para os dois lados, é, quando você abrir, joga o peito para frente e a perna para trás, ó, faz esse movimento, ó, ó, isso aqui, ó, é isso aqui, entendeu? Pegou? Vai trabalhar todo o corpo, vai trabalhar também parte de trás, lombar, abdômen, posterior. Vai pegar tudo. Vamos lá? Três, dois, fazer até aqui de frente para vocês verem. Três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais rápido. Oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta, um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, vamos embora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, perfeito, vai ficar agora com a perna aberta, assim, vai tocar no chão, dessa forma, subir, esticou, Tocou no chão, esticou. Tocou no chão esticou. Vamos lá. Três. Sete, é, 3, só 30. 3, 2, 1. Tocou no chão, esticou, vai lá! 2, isso, ponta! Isso, ponta dos dedos dos pés, sobe, ponta dos dedos dos pés. Isso, ponta dos dedos dos pés. Fica na ponta dos dedos dos pés. Vai, é. Fecha, fecha, fecha mais a perna, desce, desce, toca a palma da mão no chão. Palma da mão no chão. Isso. Sobe. Pontas dos os pés. Isso. Estica o corpo todo. Vai. Isso. Isso. Isso aí. Bora. Dobra a perna. Dobra a perna. Dobra a perna. Isso. Vambora. Isso. Vambora. Isso. Vambora. Para queimar. Queimar. Vai. Isso bora tá queimando, é aeróbio, aeróbio isso 7 isso bora 9 isso isso aí ainda em pé vai fazer o seguinte, é se vocês já estão acostumados perna esquerda atrás, mãozinha acima e tocou, só que é rápido, tá? é rápido, vamos lá 3 2 só 30 para cada lado 3 2 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ó, estica essa mão, não faz assim, não, vambora. Tem diferença, tem, Porque você está trabalhando o ombro, está trabalhando costas e aqui você não está trabalhando. Vamos lá! 3, 2, vambora! 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, mais rápido! 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, bora, sete, oito, nove, trinta. Parou? Lembra do primeiro? Vambora. Três, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Não bebe água. Oi. 9. 10, conta. 12, aí. Não bebe água. Não vai ficar enjoada. Tranquilo? Vamos embora, levanta, faz devagar. Bora. Isso. 2, conta alto, conta alto. Isso, na altura do ombro, na altura do ombro. Isso. Vamos embora, só 40, só 40. Vai. Isso. Bora. Na altura do ombro. Abriu a perna, desceu, tocou no chão, subiu, esticou. Vamos embora. 20, 3, 2, 1, vai. 1, 2, bora. 3, 4, vai. Isso, toca essa mão no chão Presta atenção Tocou, estica Tocou, estica Encolhe, encolhe Encolhe o braço Estica, isso E fica na ponta do pé, vai lá Vai, vai Toca, estica Isso aí, isso aí Isso aí, perfeito Isso, vambora Isso Isso Vambora isso aí. Vai fazer agora só 20. Vamos embora? 3 2 1 2, vai. 3 4, vai. Conta. 8 9 10, vai. 1 2 Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, virou o lado, pro outro lado, três, bora, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vai embora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, parou, descansa, agora pode beber uma água,